E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um presentaço que eu ganhei da senhora Nelci e do senhor Wagner, o meu colega lá da TV Pampa. Eles me deram um lote cheio de fitas originais e eu vou mostrar todas para vocês. Já fica aqui meu agradecimento para a senhora Nelci, para o senhor Wagner e caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no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 Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. Então eu vou começar a tirar as fitas aqui da, da caixa. A primeira delas é Vestígios de um dia. Aquele filme que tem oito indicações ao Oscar com Sir Anthony Hopkins. Muito legal. Olha só, eu vou mostrar aqui a lateral e vamos ver então a fita VHS com o um filme legal, o selinho, a versão legendada. Pessoal, é muita nostalgia. Fitas VHS eu gosto muito da, das capas também que eles faziam. Vamos agora para o próximo filme que veio nesse pacote que o ser Wagner me deu e a Dona Neuci. Olha só que legal, Mob Dick, pessoal lançado pela Warner que máximo olha só essa capa um filme dirigido por John Houston também vamos ver como é que tá por dentro as fitas olha só que máximo que legal da Warner Brothers não tenho na minha coleção em nenhum formato e agora eu tenho esse nostálgico em VHS o próximo é um lançamento aqui da Top Tape, Aliança Mortal, com Ruther Hauer. É sobre uma, uma, um tipo de prisão que eles colocavam é, essa, digamos assim, coleira nas pessoas eletrônicas. E, uh, e é isso que fazia segurança. Não cheguei a ver o filme, eu só li a, a sinopse e achei bem interessante. Quem, quem viu esse filme, coloca aqui embaixo nos comentários. Para dizer o que, que acha desse filme. Aliança Mortal. Muito legal. Também não conhecia. Não tem nenhum formato também. Então é mais um filme aqui para coleção. E vamos seguindo. O próximo eu já conhecia. Pelo menos de nome. Bate 21. Missão para o Inferno. Esse filme eu já tive há anos atrás. Quando eu comprava os filmes em VHS. Na época só existia VHS. Eu cheguei a ter esse filme. E agora tá de volta na coleção o bate 21 lançado pela Saudosa Videoarte do Brasil. Olha só que legal esses selos, pessoal. Muito legal as fitas da época BASF. Era qualidade nas nas gravações. Vou deixando aqui do no cantinho os filmes que eu já mostrei para vocês. Seguindo aqui próxima vítima com Charles Bronson. Confesso que também não, nunca vi esse filme, eu conheço só pela capa. Me lembro muito das locadoras, é, terem isso nas locadoras, mas nunca acabei alugando. Porque o meu foco antigamente era mais era terror mesmo. E os filmes que, que eram lançados. Olha só, pessoal, a fitinha azul. Quem se lembra da época das fitinhas azuis? Muita nostalgia. esse flat, que é essa partezinha aqui, na cor branca que cada época assim teve uma determinada cor de fitas que era usado mais para inibir a pirataria seguindo outro clássico aqui com Robert De Niro e com Robin Williams grande ator uh, tempo de despertar que eu também não tenho na minha coleção não sei se foi lançado em DVD mas eu não tenho na coleção e vou assistir em VHS no bom e velho VHS Olha só ktel Vídeo, olha só que legal, os selos ainda intactos Da Elecatel Vídeo, Tempo de Despertar Muito legal aqui, com Robin Williams Awakenings e Robert De Niro Eu particularmente sou fã dos dois atores Essa outra fita, tava a capa do Missão Impossível com Tom Cruise Mas na verdade é uma outra fita Que é uma gravação da TV, lá onde eu trabalho A TV Pampa e veio algum Pump Sports, mas como eu não tenho é, um videocassete, que vocês podem ver aqui, o formato é SVHS, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver aqui o logotipo SVHS. É um formato profissional de vídeo, que teria, uh, no caso, mais resolução do que o VHS. Eu confesso para vocês... Porque eu sou muito curioso, eu coloquei no meu vídeo cassete tradicional, a imagem ficou oscilando e só deu para ver o áudio. Mas teoricamente é um formato de profissional de vídeo que tem que ter um vídeo super super VHS. Coloque aqui embaixo nos comentários quem possui um vídeo cassete com essas características. A próxima fita é um relançamento de voltar a morrer, que normalmente eles, os filmes de sucesso eram relançados na época do VHS vinham na capinha de papelão e muitas locadoras muitas pessoas recortavam e colocavam nesse estojo plástico mas esse é o relançamento de voltar a morrer muito legal o elenco também é de peso e é uma fitinha da Paramount na época uh, que eles tinham acabado de uh, quer dizer, eles tinham, eles faziam uma parceria com a Cic Vídeo, a Cic Vídeo lançava Paramount e Universal. Uh, o próximo filme, Billy the Kid, a lenda, olha só, da saudosa vídeo muito legal, com Val Kilmer, pessoal, filme faroeste, eu tenho alguns faroestes na coleção, mas em VHS esse lote é o primeiro que tem no gênero VHS. Olha só que saudoso essa etiqueta, pessoal, vídeo. Muito legal, as fitas dos Trapalhões, algumas das Xuxas, é, da Xuxa, é, viam um com esse logo aqui do, da Globo Video muito legal, Billy the Kid, a lenda. O próximo filme eu tenho em DVD, mas vou manter esse aqui em VHS de Tudo por Amor, que é a primeira vez que assisti esse filme foi em VHS, é o um filme estrelado pela Julia Roberts, Campbell Scott e foi dirigido por Joel Schumacher que fez, uh, que dirigiu os ba o Batman Eternamente e o Batman Hobby e também ele dirigiu Garotos Perdidos, esse último eu gosto bastante e tá aqui a versão em VHS de Tudo por Amor, muito, olha só, com a selinho da Fox Filmes, muito legal e o lançamento da época era da Abril Vídeo. Não esqueça de rebobinar as fitas Pois o próximo assistir pode ser você Quem se lembra dessa mensagem no final dos filmes O próximo, achei a capa muito legal Foi lançado pela Alpha Filmes As Viagens de Gulliver Esse daqui, pessoal, é, é, tem o elenco de Ted, Ted Danson e Mary Steinberg né? Eram muito populares esses atores na época dos anos 90 Eles faziam, eles faziam muitas comédias mas esse aqui do gênero de aventura, olha só que máximo as viagens de Gulliver. Muita gente só conhece a versão nova, com Jack Black, mas esse filme teve várias versões inclusive mais antigas do que essa. E olha só a fitinha, eu tirei aqui é, o selo, no caso da, da locadora, só para ver como é que tava a fita, mas tá tudo direitinho, já foram limpas no caso, já tem todas, então eu só tirei o selo para mostrar para vocês. E é possível sim limpar fitas VHS com mofo. Muita gente coloca as fitas fora porque mofa, gente. Não, uh, esse mofo é tem como ser retirado das fitas. E, inclusive eu vou fazer em breve um vídeo mostrando como eu faço esse processo que usa álcool isopropílico pode ser feito também a seco uh, com máquina, enfim, eu vou mostrar para vocês como deixar a fita limpinha e pronta para ser né, assistida novamente o próximo, os Pistoleiros do Oeste muito legal essa capa ela tem uma coloração de fundo que lembra um papel antigo e é lançado pela Beta Filmes, é uma distribuidora independente da época do VHS eles lançaram alguns títulos interessantes e uh, da Beta Filmes com Alpha Filmes, nem sabia, olha só, da mesma empresa uh, Os Pistoleiros do Oeste, olha só, a marquinha aqui em cima e uma etiqueta da locadora que eu vou manter porque enfim, é muito saudosismo, é uma história, faz, fez parte da história essas locadoras, e aqui temos Robert Duval, Tommy Lee Jones, Danny Glover, Angelica Houston super elenco, eu quero conferir esse filme aqui que eu também não conhecia. O próximo filme é esse aqui com Ruther Hutter Hutter Hauer. Fuga no Ártico, pessoal, parece ser interessante. E foi lançado pela Europa Filmes. Deixa eu botar aqui na frente a capinha novamente. A lateral, Fuga no Ártico, muito legal essa fita. E vou mostrar por dentro do saudoso consórcio Europa Severiano Ribeiro. Eles lançavam filmes da Cannes, da Europa Karate, enfim, da Europa Filmes, era do mesmo grupo. E vinha esse selo aqui, uh, um dourado, é, esse selo dourado aqui, tentar pegar nas fitas para demonstrar originalidade da época do VHS. Vou colocar aqui direitinho, uh, Fuga do Ártico, pessoal. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês já viram esses filmes que eu mostrei. E por último, mas não menos importante o trem do inferno pessoal um filme com Charles Bronson eu não conheço esse filme aqui mas coloque aqui embaixo nos comentários quem conhece quem curte esse filme e dessa produtora opção vídeo eu tenho também um VHS daqueles dos dinossauros o vídeo oficial dos dinossauros lançado em 3D e agora esse faroeste aqui que é até um clássico dos anos 70 do final dos anos 70 pelo selo opção vídeo aqui é só passar um, uma colinha bastão e volta à vida este selo. E o que vocês acharam destes presentes que eu ganhei? Coloque aqui embaixo nos comentários. E novamente eu agradeço a senhora se super presente, o senhor Wagner, meu colega de TV Pampa, muito obrigado e, claro, vou cuidar muito bem desse presente. Se arrepender, já sabe, está aqui na minha coleção, eu devolvo. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por